Vamos para mais um vídeo. Nosso vídeo hoje vai ser sobre mochila. Nós temos essa mochila aqui. De longe assim, ó. Aí você. Ah, espera um pouquinho. Ah, agora sim. Aí uma mochila, tá vendo? Essa é uma mochila que estaria tudo bem. Essa alça aqui está tudo bem. Está tudo bem com ela. Certo? Tudo bem com essa alça. Só que com essa aqui, não. Com essa você vê que tá quebrado. Está quebrado, então nós vamos trocar essa parte aqui. Que beleza. Parece fácil, viu? Aqui, nós vamos trocar isso aqui. Esse daqui tá inteiro. Mas esse daqui está quebrado. Cadê? Aqui está quebrado. Ok? Vamos. Pegar o desmotador de costura. Com o de costura. Vamos. É como eu imaginei. Minha unha. Que unha suja, que beleza. Mas. Mochila, fique quietinha. Você tá entendendo aqui? Presta atenção que. Eu prometo que a outra alça eu acelero. Na imagem, você não vai ficar olhando isso aqui. O desmanchador de costura pode ser colocado aqui. desde que você tome cuidado com a ponta dele. Aí. Tá feito. Aqui também. Você coloca. Toma cuidado com a ponta. Ele tá querendo furar meus dedinhos isso aqui Nós não vamos deixar É tá quase lá Lógico que de repente Você não tem desmanchador de costura Se você souber Usar a faquinha Certo, você foi desmontou, era pra estar desmontadinho aqui também. Espero que esteja aparecendo aí, aqui. Bom, você olha o pedaço como tá, fica mais fácil você tirar esse pedaço, olhar para o que você tem. E colocar do mesmo jeito que seria assim, certo? Ó. Coloca nesse daqui ó. tá. agora eu vou desmontar esse daqui o machado de costura é mais seguro ainda mais que eu tenho que ficar com um olho no gato o outro no peixe eu tenho que olhar o que está aparecendo aqui como eu prometi eu vou acelerar tá? aqui de volta vamos colar isso aqui, isso nisso isso não requer um necessita que fique muito grudado precisa ficar o suficiente pra gente ir lá costurar pra gente lá pespontar tá ok então Ah, antes disso vamos fazer o seguinte. Vamos colar isso aqui também. Tá OK? Vamos colar essa parte aqui, nessa parte aqui. Vamos colar essa parte aqui. Nessa parte Aqui um que mais de cola, só o suficiente para na hora da gente costurar, na hora da gente pespontar, não ficar escapando. Vamos deixar secar mais um pouco. Agora vamos nós vamos colar isso aqui, certo. Colado aqui, e vamos colar isso aqui, ok. Isso é uma beleza acontecer. Acabou a linha aqui embaixo. Ah, então, nós vamos colocar mais Caramba. linha. Vamos a linha. Caramba. Isso aqui. Agora nós temos aqui. Vamos ah, hum, hum, hum, hum, hum. oh, nós nice. Vamos nós! Aqui. A agulhinha suba um pouco, a agulha. Ajude! Aí, aqui vamos nós. É lógico que eu posso pegar, virar assim, virar a alça. Mas posso fazer como eu fiz da outra vez. De virar o calcador, o pé calcador, vamos fazer um cruzamento aqui. Como você deve ter observado, a nossa linha foi uma linha amarela. Isso aqui não é um grande problema, sabe por quê? Quando você está tratando de linha preta, eba, até a tesourinha corta fio não está querendo ajudar. Aqui você está tratando com uma coisa preta, é só passar uma linda tinta preta. Daqui a pouco a gente volta, depois que a gente pintar isso daqui, tá bom? Faru! Aí, pintadinho de preto, mosquito me mordendo. Já tomou a vacina contra a febre amarela? O pessoal tava desesperado, louco, morando longe da mata. Agora que o governo disponibilizou, quero ver todo mundo tomando, hein? Certo? Aqui não há necessidade, porque a gente já havia feito com a linha preta. Então vamos só cortar os fios. Aqui tem um pouco de tinta, de cola, não tem mais. Cortar o fio. Isso, se você pegar, passar o ferro de engomar, você desenrola isso daqui que andaram amarrando aqui, passado por aqui. Então, você tem que prestar atenção para ver se não está enrolado. Está, desenrolar. Certo, e agora dessa feita passar por aqui. Isso é coisa tão fácil, mas aí a gente tá filmando, sabe o que acontece? Aí começa a dar errado. Sabe aquela história? Ah, começa a tá tudo errado. Isso, assim. Isso aí, ó. Tá vendo nós vamos isso daqui que foi pintado agora mas já tá ótimo não está enrolado põe por aqui do lado do que já vem um pouco vem desse lado e pronto tá aí A alça da mochila pronta se quiser pular de paraquedas, põe o paraquedas aqui, não, não faça isso, não faça isso agora o que você deve fazer é se você não é inscrito, se inscreva se você já é inscrito, então você comente ah, o rapaz que pediu o zíper qualquer hora dessa eu vou trocar o zíper aqui ó vou mostrar, é tão fácil se bem que eu apanhei tanto no começo ah, mas aí você apanha também tá, então se inscreve se já está inscrito, se quiser mandar um elogio, manda um elogio. Manda um elogio que a gente vai gostar. Aquele joinha além do elogio. Agora, se tiver uma reclamação também, manda, manda, manda. Tchau.